Revista Vértice CREA Minas O prazo para o recebimento de artigos científicos para a próxima edição da revista Vértice Técnica foi ampliado. Os interessados têm agora até o dia 10 de janeiro de 2022 para enviar os textos. A publicação editada pelo CREA Minas contempla temas referentes à engenharia, à agronomia e às geossciências.